Fala galera, eu sou Maicon Gomes, seja bem-vindo ao meu canal e aqui vai uma dica bônus, uma explicação só para terminar aquela explicação sobre os intervalos que eu falei intervalo harmônico, intervalo melódico então vamos lá, o intervalo ele é a distância entre dois sons, correto? e essa classificação de melódico ou harmônico é como a gente toca esse intervalo por exemplo, voltando lá o exemplo de Dó eu tenho aqui o Dó como tônica e aí eu vou pegar a terça de Dó, qual que é? Dó, Ré, Mi. Terça de Dó. Se eu toco elas assim, primeiro uma nota, depois a outra, eu tenho um intervalo melódico. Se eu toco elas juntas, eu tenho um intervalo harmônico. Então, se eu toco assim, Primeiro uma, depois a outra, intervalo melódico. Se eu toco juntas, intervalo harmônico. Tá bom? Vamos pegar aqui mais um exemplo. Vamos para o Sol, que eu comecei a falar do Sol ali na última aula. Vamos lá, Sol. Qual é a terça de Sol? Sol, Lá, Si. Terça maior nesse caso. Vou pegar aqui a nota Sol. Deixa eu pegar aqui na segunda corda. Aqui, ó. Se você já fez o estudo da escala cromática, você vai conseguir achar. Ó, si, solta. Dó, Dó sustenido, ré, ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol. Então, eu tenho a terça de Sol, que é o Si. Terça maior. Se eu toco elas uma de cada vez, primeiro uma e logo após a outra, eu tenho um intervalo melódico. Um intervalo de terça maior melódico. Se eu toco as duas juntas, eu tenho um intervalo de terça maior harmônico. Então essa é a diferença do intervalo melódico e harmônico. Valeu, até a próxima. Se inscreve aí no canal, deixe seu comentário e ative o sininho. Valeu!